Futebol virtual ou futebol real? No caso, escanteios. O que, que é melhor em futebol virtual ou escanteios? Qual mercado dá mais dinheiro? Qual mercado é mais simples? Se liga que eu vou falar sobre tudo isso aqui agora com você no vídeo. Vamos embora. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, me chamo Júnior Moreira E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre futebol virtual e futebol real No caso ali, o mercado de escanteios O que, que é melhor para quem está começando hoje na Best 3 e Qual que dá mais dinheiro, qual que é mais simples de pegar, o que, que é mais fácil A gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui agora Eu vou compartilhar a tela do meu computador para você E nós vamos trocar uma ideia federal Então se você já gostou do assunto do vídeo, eu vou esperar 3 segundos Editor, coloca uma música de elevador, coloca uma música de espera Enquanto as pessoas... Dá um like e se inscreve aqui no canal, vamos lá Pronto, não custa nada se inscrever, não custa nada dar um like tá? A gente tenta gravar o melhor conteúdo aqui para você Então já deixa o like, já se inscreve para você não perder os próximos conteúdos e não ficar de fora, beleza? Bom, vamos lá, olha só Mercado de futebol virtual ou mercado de escanteios Muitas pessoas, quando me seguem lá no Instagram, inclusive se você não me segue, já tá está aparecendo aí na tela Já me segue lá Muitas pessoas me perguntam sempre isso Júnior, por onde eu começo? Qual mercado é mais lucrativo? Escanteio? Futebol virtual? Futebol real? O que, que é melhor? Eu tô começando? Eu quero lucrar? E tudo mais Bom, e muitas pessoas me perguntam isso por quê? Porque vocês me veem gravando vídeos sempre aqui Falando às vezes sobre o mercado de escanteios E também vídeos meus falando sobre o mercado de futebol virtual E aí por conta disso acaba surgindo Essa dúvida na cabeça é, de vários seguidores De várias pessoas que acompanham aqui o canal Bom, se você reparar Tá? Eu vou dar aqui a minha opinião sincera sobre os dois mercados Eu quero pedir para compartilhar a tela do meu computador aqui agora Porque eu separei um conteúdo baseado nisso aqui para você, ok? Qual que é o primeiro ponto aqui, já para a gente ir direto para o assunto, ok? Para a gente ir direto para o assunto aqui Qual que é o primeiro ponto? Que isso depende muito mais da identificação de cada pessoa com o mercado Por que, que eu estou dizendo isso para você? Por exemplo, eu vejo pessoas, eu conheço pessoalmente pessoas que ganham muito dinheiro com o mercado de tênis. Mas é uma parada que eu não gosto, eu não sou fã de tênis, eu gosto de futebol, mano. Então, às vezes, não, não seria interessante eu tentar ganhar dinheiro no mercado de tênis simplesmente porque dizem que dá mais dinheiro. Independentemente do mercado, você pode ganhar muito dinheiro. Tá? O mais interessante de tudo isso é você se identificar com a parada Porque se você fizer algo que você não gosta Você vai tratar aquilo como um emprego Você vai fazer mal feito, você vai fazer de sabe, de qualquer jeito Agora, quando é algo que você gosta Por exemplo, no meu caso, eu curto futebol pra caramba Eu gosto de assistir jogos e tal Então é algo que eu faço com muito mais prazer Do que eu ter que assistir um jogo de tênis que eu não gosto Um jogo, sei lá, uma Fórmula 1, uma parada basquete Que eu também não sou muito fã Por isso que eu digo, identificação aqui é o primeiro ponto de tudo, ok? Se você curtiu o mercado de futebol virtual Beleza, tem gente que olha e acha tudo muito confuso. Então, sabe, não gosta, acha, acha paia pra caramba. Então não vai, velho. Vai no que você se identifica primeiramente falando, tá? Segundamente, vamos lá. Segundamente, o segundo ponto de tudo aqui, ó. Depende, tá? Depende do que você busca no mercado. Pois são, são estratégias bem diferentes dentro da Best 365. E pra você, se você estiver começando agora, eu não te recomendo sair abraçando o mundo inteiro, tá? Diversas vezes lá no meu WhatsApp. Pessoas me chamam, porque tem gente que me chama todos os dias lá para saber sobre o grupo é, de futebol virtual, sobre o grupo VIP de, de escanteios e tal, e muitas pessoas às vezes mandam mensagem para a gente dizendo que quebrou a banca e já atuou em vários mercados de tênis, basquete, Fórmula 1, que não sei o que, de pôquer e tal, tanta coisa. E já quebrou a banca, então assim, eu não recomendo você tentar abraçar o mundo, tentar pegar tudo de uma vez só Pega um mercado, estuda sobre aquele mercado e foca nele por um tempo Porque eu tenho certeza que se você pegar um único mercadinho e falar assim, ó, vou pegar aqui o futebol virtual, por exemplo Vou estudar todos os dias sobre o mercado de futebol virtual Vou assistir vídeos no YouTube Vou pegar as entradas lá do grupo que eu faço parte Seja do grupo free, seja do um grupo VIP Ou seja lá o que for Vou estudar todos os dias aqui Vou comprar um curso E vou estudar sobre este mercado Eu tenho certeza que com um mês você já está bem naquele mercado Seja estudando sobre aquele mercado Ou apenas pegando entradas de um grupo VIP Que é o que eu faço, que eu sempre indico para vocês Que eu sempre falo para vocês, tá? Mas não vou falar sobre isso aqui não Mas se você pegar para focar em um mercado, com toda certeza, você consegue ter resultado naquilo ali. Então, acho que depende muito do que você está buscando também dentro do mercado. Aí aqui, para você entender um pouco melhor, eu separei alguns pontos, tá? Alguns pontos únicos de cada mercado. Por exemplo, vamos lá, o mercado de escanteio. O primeiro ponto aqui, se atentar, são jogos reais, né? Ou seja, você vai apostar em jogos reais. Vou dar um exemplo para você, um jogo que eu lucrei legal agora nos últimos dias. Atlético e Flamengo no Maracanã. E o meu galão da massa perdeu, infelizmente. Eu achei que o Galo ia massacrar o Flamengo dentro do Maracanã, mano. Eu chutei que ia ficar uns 3x0. Ainda mais depois do Flamengo ter perdido pelo Atlético, né, pro Atlético Paranaense lá, ter tomado aquela, aquele sacode. Eu falei, pô, agora o Galo vai chegar lá, vai demitir o Renato Gaúcho, igual fez com o Rogério Senna no primeiro turno, né? O Galo ganhou e demitiu o Rogério Como O Bruno Henrique ajeitou, vai fazer o gol, Gabigol, bola vale espirrada, Michael, faturou! Mas, enfim, o lado bom de tudo isso é que eu ainda lucrei nos escanteios, tá? Eu lucrei naquele jogo média de 200 reais. Como eu já falei pra vocês aqui em outros vídeos, se você quiser, você pode assistir outros vídeos aqui do canal. Eu lucro em média por dia uns 200 reais. 150, 200 reais. Não é muita coisa, eu sei. Sei que pra você talvez 200 conta é pouco dinheiro. Pra mim, no final do mês faz uma diferença legal até porque não é a minha fonte de renda principal. Eu sempre, eu sempre falo sobre isso pra vocês, tá? Eu não, eu não... Aqui a gente fala a real. Não é minha fonte de renda principal. Eu ganho dinheiro com outros negócios. Então, eu faço por mês aqui na best 365 com as apostas, uma média de R$150 por dia, 200 dependendo do dia, mas uma média de uns 150 que para muitos pode parecer pouco dinheiro, mas para mim no final do mês salva uns rolês, salva umas paradas bem legal aí, sacou? Então é isso, só que o mercado de futebol virtual é de futebol real é isso, você vai apostar em jogos reais, igual eu, eu apostei no jogo do Galo, nessa vez ganhei, só que eu já perdi muito dinheiro em jogos reais por clubismo, tá? Clubismo, tipo, em apostar no meu time do coração que ele vai ganhar, que não sei o que, que o jogador X vai fazer gol. Já perdi muito dinheiro assim. Então, os jogos reais, o foda, você tem que saber separar o emocional, principalmente se tratando de você jogar a favor ali apostar no seu time do coração. Uma coisa que eu recomendo é nem apostar em jogos do seu time, mano. Porque a gente acaba quebrando muitas vezes a cara com isso. Beleza? O legal aqui, ó, no caso que escante... é, Apostas em escanteios, né? Tem aqui. Tem, tem vários tipo de apostas em escanteios, né? Você pode apostar em número de escanteios que terá na partida, se vai ter mais de X escanteios. Eu, geralmente, no mercado de escanteios, vou no, no, de 10 em 10 minutos, né? A cada 10 minutos, você aposta lá que vai ter um escanteio. Geralmente, eu aposto é, que vai ter um escanteio é, em 10 minutos, né? Que é 0.5, geralmente. E o legal é que, como é 10 minutos, ou seja, é rápido, né? Não demora muito para você saber o resultado da sua aposta, porque tem pessoas, assim como eu, vou ser sincero, eu não gosto de apostas que são... Demorada demais, eu gosto de coisas rápidas e práticas, entendeu? É, um ponto que eu acho às vezes negativo é que a situação do jogo, tá errado aqui, a situação do jogo pode mudar o resultado de forma repentina. Vou te dar um exemplo, às vezes você estava assistindo um jogo, por exemplo, Atlético e Flamengo, que é né, jogo considerado aí um dos, né, dos dois maiores elencos hoje do Brasil e tal, com coisa toda, você fala, porra, vai ser um jogaço, ataque lá e cá, só que aí às vezes o jogo realmente está tendo muitos ataques. Mas aí, exatamente nos 10 minutos que você apostou, talvez um jogador caia no chão, machuca, contunde lá, aí vai fazer substituição, aí tem um atendimento médico primeiro, e aí talvez leve uns 4, 5 minutos para fazer essa substituição, leva um tempo passo, aí às vezes um jogador é expulso, tem briga, tem confusão, isso faz com que você acaba perdendo a grana. Esse é o ponto ruim, já aconteceu muito, eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu muito comigo de, no início, é, no início assim né de perder grana assim no mercado de escanteios por conta dessa, desses fatores às vezes sai um gol e aí o gol demora para recomeçar entendeu e e aí acaba por conta disso às vezes acaba tendo red. mas faz parte do sistema faz parte do jogo né faz parte do processo é... Tá dentro do game ali, você tem que aceitar, né? E aí, como eu falei, no mercado de escanteios tem outras modalidades em si, né? O número de escanteios que vai ter na partida, é, você pode apostar quantos escanteios vai ter no primeiro tempo, quantos escanteios o time X vai fazer, quantos escanteios o time X vai ter. Então tem várias modalidades, mas a mais tradicional geralmente são escanteios de 10 em 10 minutos, ok? Então tem gente que prefere escanteios. Coloca aqui para mim nos comentários. Você que ficou até agora aqui no vídeo, coloca para mim. O que você prefere hoje? Vamos discutir aqui nos comentários, tá? Aqui nos comentários, tá? Coloca para mim, qual mercado você acha mais viável hoje: escanteios ou mercado de futebol virtual? E aí coloca o porquê que você prefere tal mercado. Olha, Júnior, eu prefiro escanteio por conta disso e disso. Olha, eu prefiro futebol virtual por conta disso e disso. E coloca aqui nos comentários, beleza? Agora nós vamos por os pontos únicos aqui de futebol virtual, mas só lembrando, tá? Para você que tá começando hoje, você que quer começar a, no mercado de apostas esportivas ou não, nós temos tanto um grupo gratuito, de graça, tá? Que tem 25 mil pessoas hoje no mercado de escanteios, eu vou deixar o link aqui na descrição. E nós temos um grupo gratuito também, onde né, acontecem algumas entradas lucrativas durante a semana. De futebol virtual também, que hoje tá chegando a 6 mil pessoas lá dentro. Eu vou deixar o link dos dois gratuita aqui para vocês, juntamente com uma aula gratuita que vai estar aqui abaixo da, da, do vídeo também, beleza? Vamos lá, futebol virtual, tá? O que, que tem no futebol virtual? Primeiro ponto de todos é se atentar, né? É virtual, ou seja, logo os jogos não são reais, ok? Eu digo isso porque tem pessoas que acabam achando que às vezes os jogos são reais, é virtual, mas não confunda virtual com FIFA, Apesar de que jogos de FIFA também são virtuais, mas a modalidade de futebol virtual na Best365 é diferente das partidas de FIFA. O mercado de FIFA é um, o mercado de futebol virtual é outro, é como se fosse realmente um programa passando os melhores momentos ali de partida, só que é tudo virtual, é tudo criado por um algoritmo. ok? Outro ponto que no meu caso eu acho positivo para mim, que é o quê? As apostas tem um resultado muito rápido né? Porque cada jogo de futebol virtual dura 3 minutos Ou seja, então em 3 minutos você tem o seu resultado Então hoje eu, Júnior Moreira, se me perguntar o que, que eu prefiro Hoje eu gosto muito do mercado de futebol virtual Porque muitas vezes, lá no meu próprio Instagram Se você não me segue no Instagram de novo, eu peço, me siga lá No meu Instagram ou no meu WhatsApp Às vezes eu coloco o status que às vezes 9 horas da manhã Eu já bati minha meta de 150 Porque às vezes eu pego duas, três entradas logo na parte da manhã E como é muito rápido, é 3 minutos cada entrada pum já, já bati a meta ok e a taxa de acertos no caso tá não tô querendo fazer propaganda aqui não mas a taxa de acertos do grupo VIP que eu faço parte o link aqui na descrição também para quem quiser saber mais a taxa de acerto é absurda Por agora o grupo terminou com mais 380 Greens e 8 heads 380 greens e 8 reds. se estiver duvidando pode me chamar lá no WhatsApp, lá, vai aparecer meu número aqui que eu te mando até print do resultado, mas se você entrar no grupo free aí que tá na descrição também você vai ver lá dentro os resultados também, para você ver que não é brincadeira A taxa de acertos cara é muito boa, então dá para bater a meta todos os dias outro ponto aqui importante, tá? existe alguns, existem, né? existem alguns padrões que podem ser identificados no futebol virtual então essa é a vantagem no futebol real, por ser real, não existe um algoritmo, um programa, algo que vai deduzir o que vai acontecer no jogo. No futebol virtual, por ser um programa, né, uma programação, um sistema, né, é, existe um algoritmo e dentro desse algoritmo existem padrões, então você começa a identificar certos padrões nas partidas em si, e aí você consegue, às vezes, identificar o um momento que vai ter um green, o um momento que vai ter uma partida com mais gols ou não. Você consegue ter um padrão ali com o passar do tempo, o que é uma vantagem de modo geral. E outro ponto que eu acho legal no futebol virtual você consegue pegar odds altíssimas, tá? Dentro lado do grupo, até mesmo no free tem esse resultado, mas aqui no, no meu canal também tem um vídeo que eu mostro. Opa, olha só, tô interrompendo esse vídeo que você tá assistindo aqui rapidinho só para gente passar o seguinte, tá? É, você gostaria de aprender a ganhar dinheiro na bet 365 Uma média, sei lá, de 80 reais, 120 reais por dia, sem ser um analista, sem precisar ficar fazendo análise, apenas de uma maneira simples, prática e rápida? Seguinte, na descrição desse vídeo que você está assistindo, vai ter um link para um vídeo oculto aqui no meu canal. Sim, como assim oculto? Se você chegar lá no meu, no, nos meus vídeos públicos, você não vai encontrar ele, ele está não listado. Ou seja, somente quem tem um link pode assistir. Clica no link que vai estar tá aqui na descrição e corre por esse vídeo, porque lá eu mostro como que você pode fazer essa média de ganhos todos os dias na b 3.5 sem ser o um analista. Então clica no link que tá aqui abaixo do vídeo oculto e vai para lá agora. Tamo uhum. junto. Tem, é, teve, tem, tem gente que pega, às vezes, odds de 1.600, odds de 500, odds de 400, entende? Tipo assim, 400 vezes o valor que você apostou. Então se você apostou 100 e você pega uma odd de 400, você ganha 400 vezes o teu 100 reais. Entende? Então assim, você consegue, às vezes, pegar odds muito altas dentro do mercado de futebol virtual e no caso do grupo que a gente faz as odds hoje mínimas tá é de 2, dois, 2,5 dois então assim são odds que dão um lucro muito alto para quem participa mas a base da diferença dos dois mercados são essas mas como eu falei o mais importante de tudo isso aqui é como que você vai se identificar talvez você não se identifica com futebol virtual e quer ficar no mercado de escanteios e tá tudo bem Talvez você não se identifica com escanteios, mas você achou mais legal o futebol virtual, achou mais prático, mais rápido, sei lá. E tá tudo bem, mano, não interessa qual que é o mercado. Talvez você não se identifique nem com o futebol virtual e nem com escanteios. Talvez você prefere ir pro mercado de basquete e tá tudo bem. O mais importante de tudo isso aqui não é o mercado, e sim como que você vai atuar dentro daquele mercado, como que vai ser sua gestão de banca, como que você vai né, detalhar suas metas, como é que vai ser suas entradas... É esse o ponto mais importante, não o mercado, porque se você tiver uma boa gestão, em qualquer mercado, se você souber os princípios daquele, daquele mercado ali, né, daquele, da, da, daquela modalidade E você tiver uma boa gestão de banca, um bom controle emocional porra, Você vai ter resultado, independentemente do mercado Mas o mais legal de tudo é você pegar um mercado em que você realmente se identifica um pouco mais Eu acho que isso vai facilitar um pouco mais os seus resultados, beleza? E por último aqui, para a gente finalizar, deixei aqui, né, mas eu já avisei sobre isso Estou deixando aqui no final, aqui em abaixo do vídeo O link do grupo free, tanto do futebol virtual e o grupo free também de escanteios, beleza? Então é isso daí Espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou deixa o seu like, se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos vídeos e até o próximo vídeo e valeu, tamo junto!